Desde pequenininha somos acostumadas a brincar de casinha. Passamos a nossa infância brincando de boneca, gostamos de brincar de casinha o tempo todo. Isso já é uma característica das mulheres. Mas a sociedade, durante a nossa infância, também vem nos impondo algumas situações, algumas colocações e algumas posições onde nos devemos colocar em nossa vida. Tipo, Menino não brinca de boneca e menina não brinca de carrinho. Então, a gente vai construindo essa ideia feminina, ainda que parte dela seja nata da nossa natureza feminina, e isso é extremamente importante para gente. Mas, vamos crescendo, virando uma adolescente, e sempre fantasiando com o nosso conto de fatos, imaginando que vamos encontrar o um príncipe encantado no cavalo branco, que vai nos levar para a igreja e vamos idealizando que vamos nos casar, vamos construir uma família linda, perfeita e maravilhosa, que vamos cons conseguir encontrar o nosso príncipe encantado. Acontece que o príncipe encantado vira sapo, por muitas vezes ele vira sapo. Não existe conto de fadas, existe a gente Amadurecer o relacionamento, crescer, se desenvolver, seguirmos juntos de mão dadas. O relacionamento é para somar e não para dividir. Mas, quando o príncipe vira sapo, a gente não entende o porquê que a gente gerou tantas expectativas, o porquê que a gente criou tantas fantasias. Porque sim, a gente passou desde a nossa infância, principalmente após o nosso casamento, sonhando, planejando, uma vida, uma vida feliz em família. Mas ela não deu certo. E aí você fica aí, sem entender o porquê que não deu certo. Se lamentando, se culpando, sofrendo e achando que você nunca mais vai ser feliz na sua vida. E isso é uma verdadeira e grande mentira que você conta pra você mesma. O que falta é apenas você se conhecer. Você entender que você fez o que tinha que ser feito. E a pessoa fez o melhor que ela podia ter feito. É difícil, não é fácil compreender a mente e o coração humano, mas é possível que você entenda definitivamente que você merece ser feliz, independente do que aconteceu no seu relacionamento ou nos seus relacionamentos passados. Você precisa se libertar, você merece ser feliz e foi por isso depois de todas as minhas clientes e pacientes me pedirem tanto, toda a minha metodologia e as minhas técnicas para aplicarem na vida, que eu lancei o meu primeiro livro digital. Neste livro eu falo sobre as 10 fases do divórcio, conto passo a passo todas as situações importantes que você precisa passar, mas que você precisa superar e que devemos superar, porque através da superação a gente cresce e evolui. Lá você vai entender verdadeiramente como lidar com todos esses turbilhões de emoções, essa montanha-russa de emoções e decisões que às vezes você não consegue tomar e já está aí presa há anos e anos e anos nessa situação. E não precisa ser assim. Você não precisa viver esse luto o resto da sua vida. A sua vida continua. Então, corre lá na minha bio, dá uma olhada no que eu preparei para você nesse livro digital maravilhoso que eu fiz com muito carinho para você. Um grande beijo!